Bom galerinha, eu vou tentar fazer um vídeo aqui bem rápido, tá? Muita gente me pergunta nas videoaulas aí que timbre eu estou utilizando, o que, que eu usei para montar, se eu estou usando a GT1 ou a GT10, se eu estou utilizando a G5N, tá? não estou mais com pedaleira, estou utilizando exatamente esses equipamentos aqui, ok? E é isso aqui que eu vou demonstrar para vocês. Esse vídeo, já vou deixar claro, não é um vídeo para falar exatamente sobre cada um dos pedais, tá? não vou fazer review dos pedais. Vou mostrar a combinação, ok? Não é um vídeo para ficar exibindo pedais, até porque eu não tenho lá grande coisa. E mesmo se tivesse pedais tops, eu não ia ficar me exibindo, porque eu não, não, não crio vídeo para isso, tá? Eu crio vídeo realmente para poder ajudar vocês. Então, se for para me exibir, para mostrar equipamento, eu nem faço o vídeo, ok? Então, pode ter certeza que vocês vão coletar alguma informação relevante aqui, certo? Então, basicamente, o meu timbre ele começa saindo da guitarra, vem para o Vintage Overdrive, tá? Primeiro pedal, depois o Ultimate Drive e o S-Dream entra para meu pedal de volume, pedal de volume uma saída vai para o afinador, que fica sempre acionado, dali eu saio para o meu delay, delay para o primeiro reverb e depois para o outro reverb, depois para a simulação de amplificador, ok? Por que, que eu uso a simulação de amplificador no final e não antes da ambiência? Você pode ter gente que fala assim, ah Wesley, aí você vai estar tá modificando o timbre do, do delay do reverb quando passar pela amplificação, você vai perder o timbre original eu realmente não me importo com isso, certo? Até porque a ideia do preamp ali, como ele é direct box, também é que eu consigo mandar isso direto para mesa, OK? Se eu colocasse ele antes da ambiência, eu não ia conseguir mandar com ambiência balanceado, né? Se eu quiser saída sem balancear, eu consigo tranquilamente. Mas assim é a melhor posição que eu que eu achei, tá? E eu utilizo assim. Por que que eu utilizo dois reverbs? Porque aqui eu tenho um reverb modulado excelente, tá? E aqui eu não tenho um modulado. Só que se eu precisar toda vez de um reverb não modulado, eu tiver que mexer ali, Tá? É trabalho para mim enquanto eu estou tocando Então eu evito o trabalho Prefiro deixar dois reverbs Utilizo o um modulado aqui Utilizo, inclusive a luz ele está forte né Utilizo aqui um, um hall tá? Ou um church uh, Não tão acentuado Então assim eu tenho um reverb com cauda curta E um com cauda longa modulado E aqui eu ainda tenho um shimmer no botão ali ó, Naquele foot switch ali Aqui eu aciono normalmente o reverb E ali eu aciono somente o shimmer OK? Não utilizo muito, mas tem música que pede, então eu utilizo. Certo? Basicamente é dessa forma que tá ligado. Porque o pedal de volume aqui, porque para fazer swell, tá? Que é aquele lance de você começar tocando bem baixinho, né? E aumentando, ele não mata a minha ambiência quando chegar nos pedais ali, tá? Eu mato somente o volume da minha guitarra principal, né? Ó. Ele permanece, depois eu matar o som aqui, ok? Isso pra mim é excelente. Se eu colocasse antes do drive, eu ia matar a drive dos, dos pedais, ok? Então eu tiraria ganho e não volume, ok? E a ideia é que eu tire realmente é o volume. Ó. Eu quero começar baixinho, então eu faço dessa forma. Tá? E assim eu consigo fazer exatamente o que eu preciso, ok? Então vamos lá, vou começar pelos timbres aqui, tá? O timbre que eu mais utilizo, com toda certeza... Uh, na, nas músicas é overdrive mais ultimate drive, tá? que é um drive não tão carregadão, mas serve para minha base, certo? Posso fazer acorde aberto e ele não vai embolar, tá? Esse aqui eu utilizo basicamente para acorde completo, tá? Se vocês uh, tiverem dúvida da aplicação disso aqui, do, do que eu tô falando, se vocês olharem os vídeos do canal aí, vocês vão ver que tem uh, bastante vídeo tocando na igreja, tá? E eu utilizo esse set, ok? Então os timbres que vocês ouvirem lá, tá vindo disso aqui. Certo? Esse aqui com certeza é o timbre que eu mais utilizo, mas eu utilizo ele geralmente em conjunto com outros. No mínimo, um reverb, tá? Lembrando que o preamp tá sempre acionado ali, tá ligado, ok? Então, que é para dar uma ambiênciazinha, ó. preciso de algo um pouco mais clean, de repente até com um delayzinho, que eu vou fazer um dedilhado. No... Tá? Aí eu vou só no overdrive e elimino esse pedalzinho aqui, tá? o ultimate drive. Quando eu preciso fazer solo, o que eu faço? Desabilito aqui. E habilito aqui, que ele já dá um pouco mais de volume também. Ok? Ok. Aqui eu já tenho o meu drive para solo. Tá, aqui eu tenho o meu drive. Posso tirar o overdrive e deixar ele ainda mais leve. Né? Observa que ele fica quase com um timbre semelhante a esse com o overdrive. Né? Então eu tenho uma versatilidade aqui. Se eu quiser mais ganho, que é o que eu utilizo para solo, tá? aí eu posso acionar o meu overdrive aqui tranquilamente. Tá? Como eu não tenho boost, esse pedal aqui ele já me dá o boost. Eu só aciono ele na hora do solo. Okay? Então eu posso trabalhar o boost também se eu quiser. Eu deixo o pedal de volume um pouco mais baixo. Né? Deixo aqui no volume que eu utilizaria. Se eu precisar de mais volume, eu aumento aqui. Okay? Só que nisso eu, eu tenho um prejuízo. Né? Quando eu for fazer Swell, eu vou ter que tomar muito cuidado para não extrapolar o volume, né? Eu vou ter que parar antes, porque senão eu vou no volume boostado, né? Tá? E é a forma que eu costumo utilizar, ok? Então, para mim, quando eu vou utilizar para solo, overdrive mais distortion. Quando eu vou fazer base, overdrive mais distortion aqui, ok? Meu delay, eu tenho dois delays básicos, tá? Um delay que eu gosto de utilizar para solo mesmo ele é bem discreto, né? Então, tá. Como eu sempre falo, o delay para mim, a repetição dele, ele não pode uh, embolar com a minha, digamos, a voz principal, né? Então, a minha guitarra principal ela não pode sofrer nenhum dano por conta da repetição. Então, ele só vai ressaltar quando eu parar de paletar, ok, ó? Aí você escuta enquanto eu estiver paletando, não. escuta mesmo quando eu paro, ok? Se eu não parar, nada de delay. Para mim, o delay tem essa utilidade. Quando eu precisar de algo pra worship, alguma coisa assim, aí eu venho aqui num delay aqui um pouco mais acentuado, ó. Tá? Ele tá mais acentuado, com cauda mais longa, ok? Bastante repetições. E tem um detalhe, ele tem tipo um chorus, né? É um, um delay modulado, tá? Ó. Certo? Então, pra mim, eu utilizo ele aqui. E aí eu jogo aqui o, o reverb modulado também. Olha o, a cauda que eu tenho, né? Certo? E é assim que eu gosto de utilizar, basicamente, tá? Posso utilizar o delay um pouco menos acentuado também. O meu time do meu reverb vai variar, tá? basicamente é, no tipo de música que eu estou tocando, time e o level, né? Porque se eu puder tocar mais notas, é, se, eu, se eu quiser tocar muita nota, eu preciso reduzir isso, né? Senão embola tudo. Se eu precisar fazer menos, for tipo só um acordezinho, e deixar ele morrer lá na frente, eu, não, eu posso aumentar tudo ali se eu quiser, Ok? não, se eu for tocar muita coisa, ó, você imagina vou aumentar tudo aqui, ó, se eu for tocar muita coisa ó, embololô. fica tudo misturado, ok? por causa da, da cauda muito longa e do level muito alto, então eu preciso balancear isso aí certo? e assim eu consigo tocar com mais tranquilidade, sem embolar tanto ok? lembrando que, é, a ordem do delay do reverb varia muito, né? Tem gente que gosta de utilizar o reverb antes Tem gente que gosta de utilizar depois tá? Essa é a melhor forma para mim A forma que eu mais me adaptei tá? Aqui eu consigo os timbres que eu mais utilizo Vou colocar depois um coro um compressor E fechou, provavelmente, tá? Aqui, isso aqui antes que alguém pergunte, né? Isso aqui é uma caixinha que pra mim é especial, tá? E ela tem aqui uh, o kit de primeiros socorros Inclusive, vai a dica para vocês Que costumam emprestar palhetas e nem não devolve, hein? Tá aqui, ó quando for emprestar, empresta uma palheta qualquer. Quer se ele não devolver, não te faz falta. <risos> todo meu kit aqui de primeiro socorro tem palheta aqui que eu não uso. Tá? Se alguém pedir emprestar, eu empresto elas. Que essa aqui eu sou muito ciumento. Pra quem já, já me conhece aí, sabe que eu gosto muito dessa palheta. Ok? E é basicamente isso, tá? É dessa forma que eu ligo. Tá? Eu acho que deu pra, pra coletar alguma informação aí. Acho que deve ter sido relevante de alguma forma. Tá? E todo vídeo que eu faço aí é com esses equipamentos, ok? Se Deus quiser, Deus vai abençoando, a gente vai melhorando isso aqui. Tá, que a gente utiliza isso aqui basicamente para a obra dele, certo? Então, Deus tem abençoado até hoje e acho que vai continuar abençoando aí também, beleza? Então, se tiverem gostado, deixa o um likezinho para nós aí, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos aí, ok? Grande abraço, então, e a gente se vê no próximo vídeo.